Oi gente, tudo bom? Preparados? Porque hoje eu vou contar para vocês a segunda parte da história da Hermes. Pronto? Pronto nada, né gente? Cadê o, o sininho para o Yogi Badalá? Ah, vou buscar, acelera aí! Ativou? Pronto? Você já é inscrito? Seus amigos são inscritos? Já divulgou bastante gente? Me ajuda, porque afinal de contas, eu tô aqui para descomplicar a moda. Contar a história das coisas, das coisas não, histórias ligadas à moda, como se fosse uma contar a história. É, essa é a ideia, descomplicar. Mas me ajuda na divulgação aí, né? Vamos lá. Segunda parte da história da Hermès. Onde a gente parou? 1951. De 1951 a gente lembra que foi o Edmond Rudniskar que lançou a Odermès, ou seja, início de, da Hermès Parfums. Muito bem. Chega 1956. A princesa Grace Kelly, que agora era princesa, né? a atriz de Hollywood, Grace Kelly, que casou com o príncipe e de Mônaco, desce do avião e aí coloca uma bolsa na frente, uma bolsa que ela andava carregando aí para cima e para baixo. Coloca a bolsa na frente. Pronto, todo mundo quer a bolsa. E todo mundo pede a bolsa como? Ah, eu quero a bolsa da Grace Kelly, ah, eu quero a bolsa da Grace Kelly, ah, eu quero a bolsa da princesa, ah, eu quero a bolsa Kelly. Pronto, ficou, bolsa Kelly. Para quem pensa que essa bolsa foi criada exclusivamente para a Princesa Grace Kelly, essa não é a verdade. Quer saber a verdade? Eu vou gravar um vídeo para vocês contando toda a história da Kelly. Mas hoje a gente continua descomplicando a história da Hermes. Em 1956, a bolsa Kelly ganha as manchetes do jornal. 1959. Pronto, pulamos três anos para receber a criação da bolsa Constance, outra bolsa icônica da Hermes. Uma bolsa em, forma, em formato de cela que foi justamente a preferida da Jackie, O, Jacqueline Kennedy Onassis. A Constance tem toda uma história também muito bacana que se vocês quiserem eu conto para vocês. É só pedir, TT me conta a história da Constância. A Constância é mais assim, não tão famosa que nem a Kelly e a Birkin, mas tem, faz parte lá dessas bolsas de colecionadoras e, portanto, é um objeto de desejo. Em 1975 é lançado o relógio Kelly, ou seja, inspirado na bolsa, é um relógio fofésimo que tem... Uma pulseira e na pulseira é pendurado um cadeado, como na bolsa. Aí, Marcos, você põe a foto da bolsa? Que... E a foto do relógio. Gente, é lindinho demais, porque o relógio, na realidade, é dentro de um cadeado. 1975, relógio Kelly. Em 1978, Robert Dumas, aquele que era casado com a Jaqueline, falece. E o seu filho Jean-Louis Dumas assume a presidência da Hermès. Ele vai assumir a presidência da Hermès e rapidamente já compra mais um imóvel na Rue du Faubourg saint honoré 24, dessa vez ele compra, se não me engano, ele compra o 28, que aí a, a Hermès tem a 24, a 26 e a 28. É tudo Hermès para ampliar a sede da empresa. O Jean-Louis vai fazer muita coisa. Em 78, ele monta a empresa Montre Hermès, não, La Montre Hermès, o relógio Hermès SA, que vai ser responsável pela comercialização e fabricação dos relógios da marca. O que, que isso acarreta? Isso acarreta a, o controle da, de quando vai ser lançado o que, como eles vão cobrar, como eles vão precificar, e também, além disso, isso traz a independência dentro da fabricação da relojoaria. Isso é super importante. Se vocês observarem, agora nós já temos, com o Jean-Louis Dumas, a gente vai passar a ter três frentes. Uma, a parte de sempre da marroquinerie, que já existia, outra a dos perfumes e mais uma a dos relógios. Além disso, vai ser Jean-Louis Dumas que vai contratar Martin Margiela para cuidar da parte do vestuário e assim entrar na semana de moda francesa, na semana de moda de Paris, coisa que a Hermes até então não participava. Ele vai dar uma atenção toda especial também a esse lado de marroquineria de bolsas e sacolas e carteira, todos esses produtos fabricados em couro. Ele também vai criar a Art de Vivre, que vai trazer é, desde aparelhos de jantar até cinzeiros. Dizem, que os dizem os amantes de charuto que os cinzeiros de charuto da Hermes são os melhores. Hum. Sem falar que frescura, você está assistindo o que você quis compartilha. É só uma história de uma marca. Não critica. Daí em diante, surgem novos modelos de relógio, que a gente estava falando do relógio, em 78, como o Arceau, o Clipper, o RH, o RH, e o Dressage. Dressage é você, justamente, aquela parte que você cuida, tá tudo ligado ao mundo equestre. É isso que eu quero dizer. Em 79, Françoise Caron cria o Lo d'Orange Verde. Se vocês observarem sempre os perfumes Hermès, como eu já falei aqui antes, eles vão ter o um nome de eles vão ser ligados à terra ou à água. Então a água de, ouro, de laranja verde vai ser justamente mais uma vez um perfume que dá para homem usar e mulher usar, um perfume unissex, um pouquinho mais uh, masculino. E ele é um misto de frescor e um misto de natureza, mas é aquela natureza sem ser muito adocicada e aquele cítrico sem ser tão... parece que eu tô uh, no bosque, né? Em 2009, Jean-Claude Lénard, aquele que eu já mostrei para vocês a fotinha, vai rever esse, esse perfume. E aí ele vai dar uma pequena atualizada. Tá bom? Mas o nome continua o mesmo? O nome continua o mesmo. Ele foi pouquinho atualizado. Porque nos anos 70 tinha muito dessa coisa de vetiver. Então as notas verdes eram mais acentuadas. Ele vai cortar um pouquinho disso aí. De toda forma... Ah, quando eu estava falando da terra, você tem terdermess como, como perfume. Vem o, a água. A água das maravilhas. O de Merveille. Que é esse aqui. Que é muito gostosinho também. A água das maravilhas aí por trás. Ele é todo douradinho. E aí quando eu falo do mundo de, de equestre. Por exemplo. Amazona, Amazonas. Amazonas. O próprio Kaleche, para vocês verem que eu uso mesmo, né, gente? As coisas usadas. <risos> e tem a linha masculina. Felipe uh, Dumas, sempre dentro da família, a gente vai: olha, ele lança livros, os livrinhos são lindos. Olha aqui a Kaleche, que é uma carruagem aberta, né? Então, ainda mais quando se trata de lugares frios, é tipo segundo carro mesmo. Olha as roupas, então tem toda uma ligação da arte de viver, que eu falei que foi justamente o Jean-Louis Dumas, que vai trazer essa arte de viver. Por falar em vestuário, o Martin Margiela vai ficar até 2003 e vai ser substituído pelo Jean Paul Gaultier. Depois disso a gente vai ter mais um que foi, depois eu passo o nome para vocês, que foi o, o estilista da Lacoste. E desde então ninguém assim com... Um nome que, que eles divulguem tanto como pá, a estrela. Também foi sob a direção do Jean-Louis Dumas que nasceu a Bolsa Birkin, que aliás é uma criação dele. Mas eu não vou contar aqui não. <risos> não vou mesmo, porque a Bolsa Birkin merece, por ser a bolsa mais desejada do planeta, merece um vídeo todo dela. E a gente vai consagrar a Bolsa Birkin um vídeo bem especial. A Birkin foi inspirada na cantora Jane Birkin. Birkin. Birkin? Bom, gente, o negócio é o seguinte, ela era inglesa. E aí, Jane Birkin... Chegou, foi trabalhar na França, conheceu o Serge Gainsbourg, e aí todo mundo chamava ela de Jean Birkin. E aqui no Brasil, todo mundo lê Birkin. Então, se você fala Birkin, se você fala Birkin, se você fala Birkin, tá tudo beleza, tá tudo certo. A bolsa foi feita para para Jane Birkin e foi presenteada a ela no ano de 1981. Pronto, agora nós fechamos o que é conhecido entre os colecionadores como a Santíssima Trindade Hermes, Kelly, Constance e Birkin. Tchan, não tem nenhuma das três. Eu precisava tanto que descomplicando a moda me desse dinheiro para eu ter uma birka, para eu ter uma constância. Eu já até descobri qual Kelly que eu queria ter. E uma coleirinha pro Larry. Né? Né? Não. Gente, nos anos... Bolsa queria uma dessa. <risos> tá eu queria uma coleirinha pro Larry. Ó, oh, meu povo, vamos, vamos curtir. É vamos ideia, se inscrever né? no canal, é que eu tô cansado de só <risos> ver as bolsas. Eu quero ter uma. Bom, gente, vamos lá. Vale lembrar que todas essas bolsas existiam no universo Hermès como bolsas da Maison. E foi a partir da década de 90 que aconteceu essa corrida do ouro de colecionadores através, assim, para bolsas icônicas. Até então não existia essa história de colecionadoras de bolsas icônicas. Lembra que a gente já comentou até no, no vídeo da Fendi Baguette? Essa coisa de wish list, de must have. Isso foi uma coisa um comportamento que se iniciou na década de 90. Você ainda não assistiu o, li o, o vídeo da, da baguette? Marca aí. Vale a pena, é uma bolsa bem legal. Fendi baguette. Olha aí no canal. E vamos que vamos. Em 92 a Hermès abre um centro de ateliês. Ela compra vários vários imóveis pequenos na região de Pantin, que é uma região industrial em Paris, e aí lá ela monta todos os seus ateliês, exceto o de Sela, que até hoje funciona no último andar da 24, Faubourg Saint-Honoré. Ah, só que, ah, nunca ouviu falar disso. É, não faz parte da estratégia de comunicação da empresa, não tem nada para visitar, é só onde o povo vai trabalhar mesmo. Mas eu achei importante que você soubesse. Em 2003, Jean-Louis Dumas se aposenta e Patrick Thomas assume a empresa, a presidência da Hermès e pela primeira vez um membro da família não é. O CEO da empresa. Estão dá um rebuliço, isso dá uma confusão. Não ficou muito bom não, sabe? Porque o que, que aconteceu? Ele vai, contrata o Jean-Paul Gaultier, que se inspira em viagens para as coleções de roupas, dá tudo muito certo. A loja matriz cresce mais uma vez, agora sim. Quando eu falei lá que ela tinha crescido com Robert de Mar, o Robert de Mar, comprou a 26. Agora... Esse Patrick Thomas, ele vai comprar 28. Então, deu o resultado que eu falei. 24, 26, 28 é a Hermès. E aí, Gauthier vai, sai, é continuado por Christophe Lemaire, que era o cara que trabalhava na Lacoste, que eu comentei com vocês. E, a partir de 2010, uma confusão toma conta da Hermes, porque o grupo LVMH compra publicamente, compra calado, algumas ações da empresa, querendo que a empresa justamente, querendo comprar a empresa, como eles fizeram com a Leviton, como eles fizeram com a Dior, como eles fizeram com tantas, só que os membros da família... Hum, Sobem nas tamancas. E aí, não, então, ó, sobrou para todo mundo. Uh, por anos, a bat foi uma batalha de compra e venda de ações que davam direito a, a voto. Então, quem tivesse tantas ações não tinha direito a voto, quem tivesse, uma confusão. Que terminou em abril de 2017, quando a. Uh, a família Arnault comunica oficialmente sua uh, retirada, seu desligamento da Hermès. Então, hoje a Hermès voltou em cotas de ações para as famílias que são uh, lá de, da, da origem lá do Thierry Hermès, a família Dumas. Uh, Axel Dumas, em 2012, a assume como CEO da Hermès E aí ele tem, Felipe Dumas também trabalha, olha, como eu falei, que é o... Que faz esses livros maravilhosos, com desenhos. Sabe, gente, é tudo sempre... Olha que lindo esse desenho. Com muito bom gosto. Quando foi? Em 2010 a Hermès abre a primeira loja conceito na Rive Gauche, na Rue de Sèvres, no 6 no, no bairro sexto, seria a tradução, em Paris, porque eu acho, não sei. Hein? Alô. Como assim, cisema? Será que eu explico, gente? Tá, eu vou explicar. Tá bom. Beijo. Tchau. Olha, alguém aqui pedindo. Alguns de vocês já devem saber. Mas Paris foi ocupada urbanamente como o centro de Paris era um E aí, em volta, eles foram distribuindo. No, pensa que tem um círculo. Em volta do círculo. Lógico que não é tão geometricamente simétrico, mas em volta tem esse, aí faz um anel assim, aí vem outro anel assim, outro anel assim. Eles foram distribuindo como num caracol. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, sabe? 13, 14, 15, 16. Eu não sei de cor quantos tem, mas eu sei que, por exemplo, o 6 é a rive gauche, o 16 é onde tem a, justamente a Avine Marceau, que é onde tem o Palais de Tokyo, que é onde tem o Museu da Moda, o Museu de Saint Laurent, é onde tem o Champs-Élysées. Então você, meio que conhecendo Paris, você sabe as direções de acordo com esses numerozinhos. O que é muito comum, né? Se você mora no Rio, você já tem o centro, aí você sabe onde é Botafogo, onde é Tijuca, onde é Ipanema, onde é a Barra. Essa, essa situação de localização de cidade. E aí o Cisiema, que é a Rivgosh, ela é sempre conhecida como o lugar mais jovem, mais descolado, desde sempre. Ah, desde, por muitos, muitos chamam de Cartier-Latin, porque foi lá, que ficavam, ficaram os primeiros monges beneditinos e que eles ensinavam o latim. Por isso chama Cartier Latam. E aí, justamente no Hotel Lutécia, que é um hotel antiquíssimo, de mil, uh, tem uma, tinha uma piscina de 1935, o Hotel Lutécia vende essa parte da piscina para Hermès. E a Hermès faz um projeto fabuloso dentro... Dessa piscina faz a loja. É, eu tô falando tudo isso porque é a minha loja predileta. Que eu adoro, eu não canso de visitar, porque vale a pena. Aí a gente podia botar colocar umas fotos, né? Vocês vão ver, porque é realmente um, um, um projeto sensacional. E que, ai, nunca vou ter... Gente, vale a pena visitar, tomar um café, comprar um perfume, fazer alguma coisa. Lá só olhar, vale muito a pena. Em 2015, a Hermes, como a gente sempre falou, que sempre de olho no desenvolvimento social, faz uma partnership, uma ah, parceria com a Apple e lança o Hermes Apple Watch, que, a pulseira Hermes e o relógio da Apple. Foi, assim, sensacional, uh, foi uma inovação. E outra inovação na mesma época vai ser a linha Petit Ash, ou seja, H pequeno, Hzinho, que vai ser uma linha que vai reutilizar todas as sobras das oficinas para criar novos produtos. Então, dificilmente você vai ter um produto em série, mas ah, eles vão pegar os retalhos, aquilo que vão reutilizar ao invés de jogar fora, descartar. O que é bem bacana também. Não se iluda porque não é nada baratinho. Uma bolsa, sim, vai custar entre 500 mil euros. Uma bolsa de lona, você ir pra a praia. Ai, ai. 2016. Christine Nagel entra para Hermès como, assume, porque ela já tinha entrado antes, assume como perfumista ao lado de Jean-Claude Ellena. Já pensando que Jean-Claude Ellena daqui a pouco deve se aposentar, a marca vai e já lança a Christine Nagel. E há muito tempo, depois da Françoise Caron, então a gente tem Edmond Runesca, Françoise Caron, Jean-Claude Ellena. agora é a vez da Françoise Nagel, que não era de graça, então ela foge a toda essa tradição perfumista francesa e ela é escolhida, ela lógico passa horas com Jean-Claude Ellena e ela tem um detalhe mais agressivo nas notas dos perfumes dela. Ela lança a água de ruibarbo, Barbo, até as ruibarbo, gente. Não sei se vocês conhecem, na Inglaterra a gente era obrigada a comer um uma torta de ruibarbo muito ruim mas que tem um, um, um cheiro, assim, bem forte. E ela lança também um perfume novo que chama Gallop, Gallop. E aí, hoje em dia, da linha de produção, assim, mais popular, sem ser da linha exclusiva de uma nota só, é o, o Gallop é o mais caro. Alguém vai perguntar que é a linha de produção de uma nota só? Tem os perfumes que o Jean-Claude Helena fez, que ele distribui a mesma nota na cabeça, no corpo e na base do perfume. Então, você realmente, se você vai usar jasmim, você realmente tem jasmim do início, meia hora depois, cinco horas mais tarde, você ainda está com aquele cheiro. É mais ou menos por aí, a grosso modo. 2018, a mais nova, deixa eu ver, ah, a mais nova ilimitada edição do ano passado chama O Fim do Mundo. Em tons azuis as bolsas criam uh, como se fossem paisagens e aí é feito com machetaria de couro, uma, uma combinação de couro para ter isso. Ah, Pá, quase dois séculos depois de sua fundação, a Hermes continua sendo conhecida e reconhecida pela qualidade, pela exclusividade, pela raridade, porque não é sempre se o Yogi comprar uma bolsa e me der de presente, não é que o Marcos vai lá querer comprar uma bolsa para namorada dele, que ele vai achar igual. Não. É óbvio. Falando sério, a essa coisa de série limitada é muito comum na Hermès. Não é sempre que você tem a mesma cor, não é todo ano que tem a mesma cor. As cores podem ser revisitadas ou não, faz, não existirem mais. Linha de produção é algo muito raro na marca. Quando a gente fala de marroquinerie, uh, a, por outro lado, a linha de produção dos perfumes traz a tradição da marca que você sempre encontra. A tradição maior é o mundo equestre. A empresa se orgulha de ainda trabalhar com materiais raros. A empresa tem um lado de pesquisa de couro vegetal, que ainda não está sendo tão comercializado, mas por outro lado, ela se orgulha em fabricar com couros exóticos, como avestruz e crocodilo, o que não deixa de ter um grande interesse já Uh, publicado em parar de trabalhar com esses couros exóticos, apesar da grande procura. A linha de bijuteria é sempre muito bem vista. Tem muita gente que não é nada na hermésia é barato, nada é por acaso. É como se realmente construísse um universo. A ideia não é que você tenha alguma peça para ser substituída. Mas sempre que você possa ir agregando e complementando. Então, se você compra um sapato, aquele sapato nunca vai sair de moda. O que vai permitir que no ano seguinte, ou daí a dois anos, você compre uma sandália. No outro ano você pode, ah, vou lá na Hermes, comprar uma, uma carteira. isso vai sempre ficar na sua mente como, se eu quero alguma coisa que perdure, é lá que eu vou encontrar. Com a ideia também de passar é, como hereditariedade, de pai para filho, ou de mãe para filha, avó para neta. É, uma bolsa, por exemplo, que eu falei lá da, da trindade, né uma bolsa pode levar de 18 a 24 horas de trabalho. Não quer dizer que o cara trabalhou o dia inteiro. Não, é mais de um dia. E aí é sempre por uma pessoa. E você sabe, se você estiver costurando uma coisa, se eu estiver costurando a mesma coisa, o meu ponto é diferente do seu. A gente pode fazer a mesma, o mesmo produto, e o meu ponto vai ser diferente do seu. E é isso que vai fazer com que o seu produto seja único, o meu produto seja único. E é isso que faz com que cada produto Hermès seja único, porque é feito por um único artesão. Ele começa, ele termina. Estou falando de cela, tô falando de bolsa. Quando? Ah, sim. Ah, entendeu então? Porque eu estava justamente penso, com essa. Bati, estava escrito exatamente isso, gente. Presente mais de 300 lojas ao redor do mundo. A ah, Hermès no Brasil, é em São Paulo. Tem também no Rio. E muito interessante, no Rio a presença da Hermes já é antiga, da época das corridas no Jockey Club. Muitas famílias que participavam desse mundo equestre estão registradas nos livros da Hermes, como a família Guinle, como a família Safra. É um mundo exclusivo, que por mais que algumas pessoas critiquem, ele continuará existindo, e valorizando o trabalho artesanal do ser humano. Eu vou ficando por aqui. Beijo. Me escreve aqui embaixo se você gostou, não gostou. Compartilha. Vamos descomplicar a moda juntos. É isso.